Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sara Steyer e o tutorial de hoje é especialmente para a Maratona Handmade Edição Verão. Eu trago para vocês a bolsa Zoé. Zoé é o nome da minha avó que me ensinou a fazer essas artes manuais de tricô, crochê e bordado. Então, é em homenagem a ela. Essa aqui, a bolsa, tá muito fofa, com um ponto bem delicado. E eu fiz ela bem grandona, porque eu sou daquelas que gostam de carregar o mundo na bolsa, mas... Ou se vocês quiserem fazer um tamanho menor, eu ensino também. Certo? Vem comigo. Bom, pessoal, vamos começar pelo fundo da bolsa, tá? Então, a gente vai começar fazendo um anel mágico aqui e trabalhando de forma circular, como a gente faz com os amigurumis, né? Eu vou medir aqui para vocês. Esse fundo... Daqui dessa bordinha até aqui tem em torno de 21 centímetros, tá? para vocês terem noção... Se quiserem fazer a bolsa usando um outro fio, mas queiram ela grandalhona que nem essa daqui, tá? Quem quiser fazer exatamente essa aqui com o mesmo fio e mesma agulha, eu usei agulha 2,5 e fio amigurumi. Aí tem a receita passo a passo com contagem de pontos lá no Instagram, tá? Mas a gente olhando aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem com o material que vocês tiverem e do tamanho que vocês quiserem também, tá? Então, o que eu vou fazer agora é começar... O anel mágico aqui, certo? Então, vamos lá. Vocês vão pegar a pontinha do fio, vão dar uma voltinha, vão puxar esse fio do novelo por dentro dessa argola e mais uma vez aqui pra segurar, tá? Eu não conto isso daqui como ponto, tá? Gosto de tirar essa pontinha aqui de dentro pra ficar melhor de puxar depois, certo? Então, aqui... Eu vou fazer seis pontos baixos no anel mágico, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? E vou puxar essa cordinha aqui pra fechar, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de seis. Então, qualquer que seja o tamanho que vocês façam... De fundo, se vocês começarem com seis e fizerem a mesma lógica de aumento que eu vou ensinar, o desenho da lateral da bolsa aqui, ó, esse desenho vai dar certinho, porque esse desenho também é múltiplo de seis, tá? Então, não se preocupem que o desenho não vai encaixar de acordo com o fundo. Encaixa se vocês seguirem essa sequência que eu vou mostrar aqui, tá? Então, eu costumo botar o um marcador de ponto na carreira seguinte, mas pra quem é iniciante já é bom colocar, eu marco sempre o último ponto que foi feito, tá? Fiz seis pontos baixos no anel, agora eu vou fazer seis aumentos. O que, que é aumento? Dois pontos baixos no mesmo lugar, no mesmo ponto, tá? Em toda a volta. Então, ó, fiz aqui, ó, um e o outro ponto eu vou fazer no mesmo lugar, tá? Ó, dois... E aí, a gente vai fazer só aumentos até o final. Ó, chego no marcador, tiro o marcador e faço os meus últimos dois pontos. Aí, aqui eu tô com 12, tá? Agora, vamos fazer os aumentos. Os aumentos vão seguir a mesma lógica que normalmente a gente faz em aumentos com amigurumi. Eu vou fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Na outra carreira, dois pontos e um aumento, dois pontos e um aumento. Na próxima carreira, três pontos e um aumento, quatro pontos e um aumento. Até vocês chegarem aqui, que tem 24 pontos e um aumento, certo? Se vocês seguirem essa sequência, vai dar certinho. O que que eu faço? Eu distribuo os aumentos, eu não faço exatamente um ponto e aumento, na outra carreira, dois pontos e um aumento, para os aumentos não ficarem. Todos um em cima do outro, e em vez de ficar um círculo, ficar um hexágono. Mas se vocês fizerem o hexágono e subirem a bolsa, vai dar para fazer a bolsa também, tá? Para quem quiser aprender a como uh, desviar esses pontos, como espalhar esses aumentos, o vídeo anterior aqui do canal dá para vocês fazerem isso, tá? Então, vamos lá: um ponto. Escapou aqui. Um ponto. E um aumento. Um ponto e um aumento. Vou acelerar. Ok. Aqui eu tô fazendo pequenininho pra ficar fácil de vocês visualizarem aqui no vídeo, mas chegando, vamos supor que vocês chegaram no tamanho ideal que vocês querem a bolsa, tá? No fundo da bolsa. Vou partir daqui. O que a gente vai fazer agora vai ser essa divisãozinha aqui, ó. O que divide o fundo da lateral da bolsa, tá? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é aquele que não tem nenhuma laçada e puxa direto, ó. Coloquei no ponto, puxei. Ó, coloco lá e puxo. Certo? Então, quando vocês chegarem no tamanho que vocês acham adequado, né, o tamanho desejado pro fundo da bolsa de vocês, vocês vão fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Da mesma cor do fundo. Daria para fazer de cor diferente também, mas eu gostei dessa cor do fundo, até porque é a cor da paleta de cores que eu escolhi, é a cor mais escura, e normalmente o fundo de bolsa suja um pouco mais, né? Então, aqui já tô chegando no final dessa carreira de ponto baixíssimo. Aí, é bacana a gente ter o uso do marcador pra não confundir, né? Eu sempre coloco o marcador no último pontinho, então, eu tiro o marcador e faço o último ponto, tá? Agora, que vem o pulo do gato, ó. A gente tem isso aqui, ó, tá? Tá vendo que dá pra enxergar um Vzinho dessa, dessa carreira e um Vzinho dessa carreira aqui. Que é a carreira anterior, a do ponto baixíssimo, né? Então, a gente vai fazer agora os pontos baixos, não pegando aqui, pegando nessas duas alcinhas. Essa aqui, a primeira, é a mais dificilzinha que tá ali no canto, ó. Faz um ponto baixo. Vou pegar na segunda pra vocês enxergarem melhor. Ó, não é no ponto baixíssimo aqui, ó. É, são essas duas alças de trás, certo? E vocês vão fazer uma carreira de ponto baixo pra dar toda a volta, pegando somente, ó, essa aqui, ó. Essas duas alças aqui de trás, ó. Tão vendo? Dá pra ver bem a diferença, né, ó. Referente a, outra, a penúltima carreira e a última carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou aqui até o final. Lembra que aqui é ponto baixo, tá? E já retorno. Ó, aqui não esqueçam que se tem o um marcador é porque ainda tem mais um ponto pra fazer, ó. Que tá aqui. Coloca o marcador. Aqui é, é o que define a base, tá? Então, daqui a gente vai subir, tá? E agora, todos os pontos que a gente for fazer, pontos baixos normais na bolsa, eu vou fazer em BLO. O que, que é BLO? É pegando só essa alcinha de trás aqui, ó. Tá? Normalmente no ponto a gente pega as duas, ó. A gente pega essas duas alças. O BLO a gente pega só aqui. Por que que eu faço esse ponto? Porque ele fica, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Reparem nessa parte que já tá feita. Ele fica pontinho sobre pontinho, ele fica retinho, sabe? Quando a gente faz os pontos baixos normais, só assim, a gente tem uma inclinação nesses pontos. E aí depois a gente teria que recalcular cada carreira para o desenho ficar simétrico como eu quis aqui, certo? Então, se a gente fizer nesse BLO, sempre vai ficar carreira sobre carreira e a gente vai poder seguir sempre a mesma receita, ficando bem mais fácil, tá? Então, e fora que dá um efeito bonito a bolsa, né? Eu acho super bacana esse efeito, ó, desse cordãozinho que tem na, na horizontal. Então, vocês vão fazer agora carreiras de ponto baixo, tudo é ponto baixo daqui em diante na peça... Pegando somente essa alça aqui, ó, somente essa alça de trás, tá? Então, vocês vão fazer toda a parte da cor, né, escolhida, agora tá, a gente tá começando com o um esquema de cores. Vocês vão fazer quatro carreiras desse ponto baixo pegando na alcinha de trás. E o trabalho segue de maneira circular, tá? Quando chegar na, no marcador, não tem subida de carreira, é tudo... Circular, certo? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês direto na bolsa, tá? As quatro carreiras que vocês tão, fizeram até agora são essas aqui, tá? Quatro carreiras. E eu vou fazer exatamente, ignorem, né, essa parte de baixo, como se vocês tivessem feito as quatro carreiras aqui. Eu vou terminar a quarta carreira e vou começar o primeiro desenho. Mas eu já vou fazer na bolsa pra vocês terem uma noção de como fica. Então, vamos terminar, ó... Uma, duas, três, quatro. Então, eu vou terminar essa quarta carreira. Só que, ó, vou terminando aqui. Como eu sei que na próxima eu vou trocar de cor, eu vou ter um esqueminha antes da carreira acabar aqui para troca de cor. Mais ou menos aqui, uns quatro pontinhos antes, para não precisar dar nó, eu vou conduzir o fio da próxima cor. Que eu escolhi ser o amarelo. Então, eu vou continuar sempre em BLO, ó, e vou prendendo esse fio já junto... Pra ficar mais fácil, não precisar esconder tanto depois, eu só corto a sobrinha. Só vou cortar essa sobrinha de fio aqui depois, tá? E aqui, ó, vou tirar o marcador. É o último ponto da carreira, eu vou fazer a troca de cor, ó. Eu puxo no azul e venho com o fio amarelo agora, certo? E aí, agora, a gente vai começar o desenho efetivamente. O desenho, ele é repetido sempre pela bolsa toda. E ele é um conjunto... De seis pontos tá, então a gente sempre vai dividir, uh, sempre vai repetir esse desenho. Eu vou continuar conduzindo o fio azul aqui só até um pedacinho para ele também ficar escondido, tá? Então vamos para para sequência em si do desenho, tá? Primeiro ponto normal aqui em ó, certo? O segundo ponto baixo a gente vai fazer pegando, fazendo ponto uma carreira abaixo. Então, em vez de eu pegar aqui, né? Se fosse o ponto normal melhor, eu vou pegar aqui. Onde é que é esse ponto? Ele é no buraquinho abaixo do V, vocês estão vendo o V do ponto aqui, né? Como ele tá centradinho um ponto abaixo do outro, acima do outro, eu vou colocar aqui, tá? Então, vai ser um ponto na carreira aba abaixo, eu tenho que dar uma puxadinha pra ele não ficar apertado, certo? O outro ponto duas carreiras abaixo... Ó, alongo esse ponto aqui. E um outro ponto lá na terceira carreira abaixo. Ó, como é que eu sei que tá certo? Vocês têm que ir alinhando, ó. O próximo ponto seria esse. Então, eu vou seguir o desenho aqui embaixo, tá? Ó, volto, vou voltando o gráfico, volto na segunda carreira, volto na primeira carreira abaixo. Essa é a sequência de seis pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui vai repetir. Então, é primeiro ponto em BLO, não esquece que é BLO pra dar certo. Segundo ponto, uma carreira abaixo. Depois, duas carreiras abaixo, três carreiras abaixo. Volta duas carreiras abaixo, uma carreira abaixo. Se a gente fizer isso na sequência, vai terminar aqui certinho, tá? Então, agora, vamos começar uma nova sequência. No começo, vocês têm que pensar que não vai ter essa parte de baixo aqui, vocês têm que fazer a conta para o desenho dar bem certinho, né? Depois, vocês já vão ver que esse ponto vai estar tá alinhado com esse. Então, caso vocês se percam em algum momento, vocês vão ver que, que alguma coisa deu errado, porque o desenho não vai estar tá bem em cima, tá? Então, vamos seguir, vamos fazer mais uma vez essa sequência. Ó. Um BLO... Aqui eu já posso tirar o azul, não preciso conduzir mais. Deixa eu cortar aqui. Ok. Fiz um em BLO, um pegando uma carreira abaixo, duas carreiras abaixo, terceira carreira lá embaixo. Sobe bem, tá? Senão ele vai ficar, a peça vai ficar dobradinha. Aí, volto, ó, duas carreiras abaixo, uma carreira abaixo, e fiz mais uma sequência, certo? Vou fazer até o final aqui, e volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar essa, esse finalzinho aqui. Ok, vamos pros seis pontos finais, tá? Vai dar bem certinho os seis. Por quê? Porque a base é feita em múltiplos de seis. Então, eu fiz um ponto que é múltiplo de seis também. Então, independente do tamanho que vocês fizerem a base, se vocês começarem com seis e seguirem os aumentos, vai dar bem certinho assim, tá? Então, vamos fazer os últimos seis, ó. Peguei em BLO. Peguei na primeira carreira abaixo. Segunda carreira abaixo. Terceira carreira abaixo. Segunda. E o último ponto é com uma carreira abaixo, tá? Porque ele inicia com aquele BLO e termina com um na carreira abaixo. Porque aqui tá o outro BLO que a gente já fez. E aí ele tá certinho, tá? O que a gente enxerga aqui é um desnível super leve aqui. Porque o trabalho é feito em circular e não em carreiras, mas disfarça bem com o desenho, então, pra mim é tranquilo assim. E prefiro trabalhar em circular do que com carreiras, tá? E aí, daqui, ó, a gente faz uma carreira do desenho e dessa cor que a gente escolheu, a gente vai fazer mais quatro carreiras, como a gente tinha feito aqui no começo, né? Quatro carreiras e começou o desenho. Então, aqui, agora, eu vou fazer quatro carreiras do amarelo e vou trocar pro verde. Faço uma, uma carreira dessa, desse desenho, quatro carreiras do verde. Troco pro rosa, faço o, o gráfico do desenho, faço mais quatro carreiras. São quatro carreiras que dão um intervalo. Então, daqui, só lembrem sempre que começa todas as carreiras a partir daqui, ó. Tudo em BLE, ó, tudo é pegando só essa alcinha de trás aqui, ó, tá? O único momento que a gente não pega a alcinha de trás é para fazer a base... E no momento que tem que fazer o desenho, né? Que a gente vai pegando a carreira inteira. Porque todos os outros pontos baixos é sempre pegando assim atrás pra dar esse efeito. Bom, pessoal, chegou nesse ponto agora que a gente vai fazer os furinhos aqui pra poder passar o cordão que vai uh, fazer o fechamento da, da bolsa, tá? Quanto às repetições... Deixa eu virar aqui pra você ter uma ideia. Eu fiz quatro repetições de cada cor... E vou finalizar com mais uma azul, tá? Então, pra vocês terem uma ideia de tamanho, eu vou medir da, da carreirinha que forma a base aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ainda vai este pedaço aqui tecido pra ser a finalização da bolsa. Mas até a cor rosa, que foi a, a última cor... 25 centímetros, mais ou menos, pra poder fazer essa, essa carreira agora com, as, com os furinhos, tá? Tá? Como é, que, como é que eu fiz? Bom, eu tô aqui com, com o meu marcador original, que eu, eu deixei um, um, um azul, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu vou fazer oito, vou marcar oito lugares, tá? Então, o que que eu vou pensar? Eu vou, eu vou marcar o centro do outro lado, que eu marquei em verde aqui, ó. Pra vocês terem uma, uma diferença, pra saber qual é o centro. Dobrei a bolsa... Medir o centro com esse aqui, tá? Pra quem quiser a receita, exatamente da quantidade de pontos que eu vou fazer, tem a receita escrita lá no Instagram. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem, porque eu não sei o tamanho da bolsa que vocês uh, escolheram fazer, né? Então, não adianta fazer uma contagem de pontos certinha. Vocês têm uh, o marcador de vocês, deixem o marcador uh, no meio. Marquem o outro centro aqui e espichem meia peça, tá? Tá? Aí, aqui, ó, são os pontos que a gente vai fazer os furinhos. Então, vai ter um furinho aqui, um furinho aqui, pra sair os cordõezinhos, né? Pra puxar, certo? Tô considerando que a parte da emenda é a parte de trás da bolsa e aqui é a parte da frente. Então, vou ter um furo aqui, um furo aqui, e um furo aqui e o outro aqui, ó. Pra gente poder passar o cordão daqui pra cá, certo? Ou daqui pra cá, dependendo da, da, do lugar que vocês vão colocar. Então, vão ser oito, Dois aqui, dois aqui, depois do central, e a mesma coisa ali do outro lado, ó. Dois aqui, dois aqui. O que que significa esse marcador? Eu vou deixar três pontos sem fazer. Então, o marcador tá aqui, ó, nesse ponto aqui... Eu, eu tenho que contar que o buraquinho vai ser um pouquinho maior, vai ser esse ponto do marcador e mais um em cada lado, tá? Então, quando vocês forem marcar, não marca muito pra cá, porque ainda vai ter um de cada lado de que, que é pra fazer o buraquinho. Então, vocês têm que abrir a bolsa de vocês, medir o meio e distribuir esses quatro aqui. Não coloquem esse da ponta muito pra cá, porque senão, dele pro outro marcador vai ficar uma distância muito, muito grande, tá? Tá? Então, eu vou aproximar a câmera aqui para tecer para vocês até chegar no marcador e mostrar como é que eu vou fazer. Então, vamos lá. Eu vou continuar com a carreira normal de ponto baixo pegando na alça de trás. Eu fiz uma carreira, né, quatro repetições, uma carreira da troca de cor e mais uma, tá? Aí, na próxima, é que eu tô... tô fazendo. Vocês poderiam ter feito uma extensão da mesma cor, enfim, dá pra escolher, tá? Então, aqui, ó, tão vendo que o marcador tá aqui? Eu vou pular esses pontos aqui, ó, um, dois, três. Um antes do marcador, o um do marcador e um depois. E vou fazer as três correntinhas equivalentes em cima. Então, eu vou deixar esse marcador aqui, por enquanto, ó. Faço uma, duas, três correntes e pulo os três pontos e continuo fazendo, sempre pegando na alcinha de trás. E vou fazer toda a carreira assim, ó. Vai ficar esse espacinho aqui, posso tirar o marcador... Ó, que depois a gente vai vir com a carreira e vai preencher aqui para ficar o buraquinho para passar. Então, vamos chegar ali no, no próximo marcador para a gente repetir. Ó, chegando, lembrem que um ponto antes a gente não faz três correntinhas. Pulo, um, um dois, três. No próximo. E aí, a gente segue assim até o final da carreira. Pessoal, voltei aqui pra lembrar que o marcador central era só pra ajudar no apoio pra fazer a outra divisão, tá? Não tem... Uh... Eu não pulo ponto nessa parte central aqui, tá? Nem aqui, nem na... no ponto que é o nosso marcador original. Eu tô tirando... Os outros, mas esse aqui eu não vou pular, tá? Ok, pessoal. Esse marcador aqui, que é o que eu tô usando desde o início da bolsa, eu não tiro, tá? Então, ficou um total de oito furos, assim, certo? Quatro, ó, em cada lado da bolsa, certo? Lembra que no centro não tem e no centro não tem, são dois em cada lado, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz a retomada do trabalho. Sigo fazendo... O ponto baixo em BLE, ó, pegando só essa alcinha de trás. Ó, chegamos aqui, tá? Como a gente pulou três pontos, são três pontos que eu vou fazer aqui. Vocês têm a opção de fazer assim, pegando a corrente inteira, ó, e depois pegando o anel aqui. Para vocês olharem como é que fica, ou vocês podem pegar cada correntinha para fazer o ponto, que é o que eu vou fazer. Ó, faço um, dois, três. E aqui já sigo o ponto normal. E isso eu vou repetir em todos os oito furos. Eu gosto de pegar a correntinha. Porque ele faz esse desenho aqui, ó, ele continua esse desenho aqui. Se a gente pega a, a, o gancho inteiro, ele não, ele não fica com esse, com esse efeito aqui, tá? E aí, a gente segue fazendo isso até o final. E ainda sobe mais umas carreiras pra finalização da bolsa até onde vocês acharem necessário fazer. Eu vou fazer mais umas carreiras aqui e mostro pra vocês como é que ficou. O pessoal, aqui, ó, fiz o último ponto, Tá? Passando aqui a carreira do furinho, né, que eu dei o espacinho, tem a carreira que a gente faz em cima das correntinhas e mais uma, duas, três, quatro. Que eu optei por fazer, mas vocês podem fazer a mais a quantidade que achar necessário, tá? O que que eu vou fazer aqui pra terminar? Eu vou fazer um ponto baixíssimo, mas aí eu vou pegar nas duas, nas duas alcinhas e não numa só, vou puxar tudo. Vou pegar uma agulha, ó, ao invés de botar nesse ponto aqui, eu vou pular pra esse ponto aqui. E aí, vou imitar o sentido do ponto aqui, ó. Ó, fazer esse mesmo caminhozinho. E aí, eu venho aqui pra trás, e é só ir escondendo na trama... escondendo o fio e depois corta, certo? E aqui a gente tá com a bolsa feita, então, a gente vai pras alças. Bom, gente, pra fazer a alça, eu fiz um cordão de 170 correntinhas, tá? Deu mais ou menos 85 centímetros esticado. E eu comecei a fazer aqui, achei que já tava gravando e não tava. Mas, como eu já fiz tudo isso aqui, eu vou só explicar pra vocês. Fiz as 170 correntinhas, aqui eu fiz um aumento no primeiro ponto, tá? Segunda correntinha aqui, o primeiro ponto vai ser, em vez de um só, um aumento, tá? E tudo ponto baixo aqui. Então, vai ser, vou colocar por escrito aqui pra vocês, um aumento, 167 pontos baixos. Vamos seguir daqui, peraí. Fiz 170 correntinhas, tá? Um aumento lá no começo. 167 pontos baixos. Chegando aqui no último, eu vou fazer quatro pontos baixos no último ponto, ó. Os quatro no mesmo lugar, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Tá? Esse fio que sobrou, eu vou conduzir aqui junto para não precisar arrematar depois. Nessas alcinhas aqui, ó, do outro lado da corrente, eu continuo tecendo em ponto baixo. Tudo isso é a primeira carreira, tá? 170 correntinhas, um aumento, 167 pontos baixos, quatro pontos baixos no mesmo ponto, e a gente vai voltar... Fazendo mais 167 pontos baixos até chegar lá no final, que vai terminar com o um aumento, tá? Então, assim, ó, lembrando que vocês podem fazer a alça, né, na altura que vocês desejarem, né? E essa medida que vocês fizerem que a minha esticada deu em torno de 85 cm, não vai ser o tamanho final, tá, gente? Porque ela vai crescer aqui na, na, na volta, tá? Tá? Mas, também, ela é um modelo que ela não fica na borda da bolsa, né? Ela vai ficar pra dentro da bolsa costurada. Então, não dá pra fazer muito curta e esse modelo também é de usar tiracolo, né? Então, eu vou acelerar e vou lá pro final da... Que eu não vou conduzir mais. Vai lá pro final de todas essas correntinhas, vai fazer 167 pontos baixos. Que lá no último, antes da gente fechar, a gente vai fazer um aumento. Ó, pessoal, cheguei no final aqui e vou fazer um aumento. Só que como a próxima carreira eu vou trocar de cor, eu já vou colocar o fio amarelo agora, tá? Então, assim, ó, lembra que a gente começou com aumento, depois lá no final a gente fez quatro, ponto ba uh, quatro pontos baixos aqui no final... Então, a gente vai, ficou com quatro pontos na ponta, né? Aqui a gente também fica com quatro pontos, ó, porque vai ser um aumento aqui no começo. E terminamos com um aumento aqui. E vou colocar o meu marcador de ponto no último, tá? Vou trabalhar agora de forma circular, certo? Eu vou conduzir esses dois fiozinhos por um tempinho, depois não vou conduzir mais. Eu vou deixar cortado o, o azul. Então, vamos lá. Aqui ó, a gente vai começar trabalhando de forma circular. O primeiro ponto é aqui e vai ser como foi na na, na primeira carreira. Começa com um aumento. Então, um aumento. Ah, esqueci, gente. Peraí. É tudo em ó, também, tá? Igual a bolsa. Desculpa. Então, fazer o mesmo efeitinho na na, na alça. Então um aumento, e aqui eu vou seguir fazendo os pontos baixos em BLO até chegar lá no final, certo? Ó, conduzi um pouquinho aqui. Depois eu já vou cortar esse fio. Segue fazendo melhor até o finalzinho ali, que lá na carreira, lá na, na ponta. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai colocar quatro pontos lá, só que daí a gente vai fazer, como não é um buraquinho só, né, nos pontos, a gente vai fazer dois aumentos lá no final. Então, encontro vocês lá no final. Começamos a carreira com um aumento. Segue toda a extensão agora. Ó, pessoal, fiz um aumento aqui no começo e pra contagem, ó, 160 e... Deixa eu olhar ali, que eu anotei, 169 pontos, tá? 169 pontos até aqui. Aí, nessa ponta, reparem que tem aqui, ó, dois pontos, né? A gente vai fazer um aumento aqui e um aumento aqui, tá? Pra ficar aqueles quatro aqui. E vamos terminar a carreira aqui depois com um aumento. Então, vai ficar quatro aqui também, um aumento no, no final e um aumento no começo, certo? Então, vamos fazer um aumento. Um aumento aqui. Um aumento aqui e segue fazendo mais 169 pontos e lá no último a gente faz um aumento e troca de cor de novo, certo? Ó, pessoal, cheguei aqui no final, no último ponto, tiro o marcador e vou fazer um aumento. Só que eu já vou trocar de cor também, tá? Então, faço um ponto... No segundo ponto, eu finalizo ele com a outra cor, que vai ser o verde, tá? Vou ir conduzindo agora esses dois fiozinhos pra não precisar arrematar, vou ir escondendo eles aqui, tá? O amarelo e o outro verde. Agora, o que, que vai acontecer? Eu vou continuar com os meus mesmos 169 pontos que eu tenho ao longo do trabalho. E só vou aumentar a quantidade de aumentos. Então, a gente até agora começou com um aumento, a gente vai começar com dois aumentos. Sempre em beleza, ó, sempre pegando essa alcinha, tá, gente? Então, ó, um. Dois pontos no mesmo, um aumento. Um. Dois pontos no mesmo. Então, eu fiz aqui dois aumentos e vou seguir trabalhando em ponto baixo até o final. Deixa eu tirar esses dois aqui agora, depois eu já vou cortar. Ó, e vou seguir até o final, tá? Como aqui eu comecei com dois aumentos, vou terminar com dois aumentos, lá na outra ponta eu vou fazer quatro aumentos. Então, já chego lá. Aqui, pessoal, aqui, ó, eu tinha esses dois aumentos aqui que eu fiz, lembra? Nesses aqui, eu vou continuar fazendo aumentos. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro pontos. Nesses quatro pontos, eu vou fazer quatro aumentos, ó. Um aumento. Dois. Três. Quatro. E aí, sigo... Fazendo ponto baixo até chegar ao final que eu vou terminar com o um aumento. O bacana é disso aqui aqui que vocês podem fazer a alça do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão repetir essa mesma forma de aumento aqui, só vão mudar a quantidade de pontos no, na extensão toda dela, né? E vai dar a mesma coisa, tá, gente? <risos> Ó, pessoal, aqui no final, vou finalizar com os dois aumentos que faltam. Um aumento. Vou fazer mais um aumento e trocar de cor. Eu vou trocar pra rosa. Coloco o marcador. Agora, ao invés de a gente começar com dois aumentos, a gente vai começar com quatro, tá? aumentos, tá? E seguimos com ponto baixo dela, o outro lado. Ó, pessoal, aqui nessa outra ponta a gente vai fazer sete aumentos, tá? Parece esquisito, mas se a gente olhar esse outro lado aqui, o marcador de ponto, ele tá vindo um pouco para esse lado, né? Então, a gente fez quatro aumentos aqui no começo e vai terminar com três. Não vai terminar com quatro igual, sabe? Pra poder ficar equilibrado e não aumentar tanto pra cá. Então, a gente vai fazer ao todo sete. A gente começou com quatro e vai terminar com três. Então, aqui nessa outra ponta, a gente faz sete aumentos, ó. Dois pontos em cada. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete. E seguimos com um ponto baixo até o final, e ao final da carreira a gente termina com aqueles três aumentos. E troca a cor azul, que vai ser a cor que a gente vai finalizar com mais algumas carreiras. Ó, aqui eu vou fazer os últimos três aumentos. Vai juntar com os que a gente fez aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, que é o sete que a gente fez lá na outra parte. Então, vai um aumento. Dois. E vou trocar de cor aqui nesse próximo. Um ponto, um aumento. Já tá vindo o fio azul aqui que eu já deixei perto. E vou trocar de cor. Aqui, eu. Curto minha gravação, vamos de novo. Aqui, eu vou fazer só ponto baixo, sem nenhum aumento em nenhuma parte. Só fazer uma volta completinha, tanto aqui como do outro lado, sem precisar uh, fazer nenhum tipo de aumento, certo? puxar o fiozinho que eu tô conduzindo. Vou até o final e volto com vocês. Ó, pessoal, cheguei aqui ao final. Vou fazer o, o último ponto aqui e vou fechar com um, um baixíssimo, mas não pegando essa alça aqui, eu vou pegar tudo, tá? Aí, eu vou cortar, só que eu vou deixar um fio, um não longo aqui, pra nesse lado que eu for costurar na bolsa eu já ter, já ter fio suficiente, não precisar, não precisar colocar, tá? Então, eu vou deixar uma certa quantidade longuinha de fio aqui, vou puxar. Esse fio rosa aqui o que ficou pra trás. E aqui arremata da, da, com aquele pontinho invisível que eu fiz já na bolsa, lembra? Deixa eu enxergar aqui. Ó, em vez de ser nesse que é o seguinte. Nesse aqui. O fio tá longo, né? Aqui. E aqui. Ó, pra ficar todo vezinho, tá? Vou deixar esse fio aqui pra costura e vamos fazer a aplicação da alça. Olha que bacana que fica. Bem bonitona, né? Então, a gente vai fazer a costura na bolsa agora. O ideal é vocês medirem a altura... No bol na, da, da bolsa de vocês, porque assim, deixa eu pegar ela aqui. Ó, vocês podem colocar, se ela dependendo do tamanho vocês pisarem mais aqui, vocês podem costurar ela mais pra baixo, entendeu? Então, prendam ela com alfinete, com marcador de ponto e experimentem a altura da bolsa que vocês gostam mais. E aí, vocês vão nivelar em que altura a gente vai costurar essa bolsa, essa alça na bolsa, certo? Gente, o que eu fiz aqui foi o seguinte, foi ver o, o, o avesso, no caso, né, pra ver que aqui seria a frente, e marquei as laterais, que é onde eu vou colocar as alças, tá? As laterais ficaram entre dois furos, então, eu contei os pontos e centralizei, tá? Essa daqui eu já costurei, eu vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz. Eu costurei com fio azul, alinhavando, ó, tão vendo esses pontinhos aqui, ó? Eu fui alinhavando toda essa parte aqui e toda essa parte de contorno azul aqui. Eu acho que ficou bom, mas eu só vou saber mesmo quando eu colocar peso na bolsa. Mas, se eu quiser reforçar mais a alça, eu pegaria a outra cor e faria esse mesmo caminho, ó. Por exemplo, aqui com rosa, aqui com verde, aqui com amarelo, pra, pra não estragar o colorido, né? Mas eu passei com o azul. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Do outro lado, que eu já fiz a marcação, peraí que eu perdi minha agulha aqui. Ó, fiz a marcação do meio das, dos dois furinhos aqui, tá? Então, eu vou, tô pegando a minha alça lá. Eu fiz até. Eu fiz até o final do verde, mais ou menos. Então, eu vou traçar uma linha aqui, e até aqui é que vai ficar a minha alça, certo? Então, a gente vê se tá centralizado. Esse marcador fica centralizado com o azul. E aí, eu vou prender aqui com o alfinete, mais ou menos, para ter uma, uma segurança. E o primeiro ponto que eu fiz foi esse aqui de baixo, porque daí já segura, fica mais fácil de a gente alinhar. Lá no outro lado, eu coloquei um outro fio, porque não tinha fio sobrando, né? Esse aqui foi o que a gente começou. Então, é simples, coloca na trama. Tô mais pra cima. Puxa, vem lá de trás, coloca no buraquinho do lado, e assim vai indo, tá? O que, que tem que cuidar aqui, ó, por exemplo? Aqui eu já fiz, então, eu tenho que fazer aqui pro lado. Eu não tô pulando nenhum, tá? Às vezes, quando a gente vai colocar algum cabelo, um amigurumi, alguma coisa que não precisa ficar muito presa em todos os, os pontos, a gente pula alguns, mas aqui, como eu quero uma boa estrutura para essa bolsa, eu vou colocando em todos. Ó, tão vendo que tá aqui, ó? Um, dois, três, certo? E aí, vocês façam todo o contorno e também na, nessa parte azul aqui, tá? Porque daí, eu acho que fica mais... Firme, sem mistério.